Alexandre de Moraes é o controlador de todo o discurso do brasileiro hoje. Mas, e se eu te falar que há uma forma de expressarmos tudo aquilo que a gente pensa de forma inteligente, que se faça inteligível para todas as pessoas que estejam vendo, e mais do que isso, seja extremamente eficaz, Tem que Alexandre de Moraes possa censurar. E se eu te falar que esse é o maior medo do Alexandre de Moraes e, portanto, de toda essa esquerda, que o povo consiga se expressar sobre tudo aquilo que pensa. Esse é o grande medo deles, não é mesmo? Enzo, do que, é que você está falando? É o tal do VPN? Precisamos mudar o nosso IP, mudar de país? Não, não é nada disso. Nós... Temos algo chamado ironia. Todas as vezes que a censura tomou conta do nosso mundo, sempre houve aqueles que desafiaram aquela censura. Alguns, primeiro, falando, não, você não vai me censurar. Tá aqui todo o meu ódio. Você é um safado, você é um corrupto, você é um pilantra, você é um ladrão. Hoje a gente sabe, que se a gente tentar usar essas palavras, por exemplo, contra o Lula, se você o fizer de forma pública, serás perseguido, censurado, processado, calado de vez, não é mesmo? Nós vimos exemplos recentes aqui. Temos hoje a notícia que o STF forma a maioria para tornar réus mais 245 denunciados pelo 8 de janeiro. Nós temos que ter sim muito ódio. Muita raiva, mas não ao ponto de pegarmos em armas e fazermos algo errado, mas tanto ódio ao ponto de abrir as nossas mentes, mudar os nossos conceitos. Nós vimos esse final de semana, pobre da Bárbara, te atualizei, sendo completamente censurada. Uma youtuber que cada episódio que ela gravava pegava no mínimo... 500 mil visualizações. 500 mil visualizações. Um número que nenhum outro canal que eu conheça nesse mundo alcança. Tudo que ela fez foi dizer que o próprio Moraes censura. Existe um gabinete do ódio, só que de esquerda. E ela falou com todas as palavras dentro do Congresso. Junto com deputados, onde achava que teria proteção para expressar aquilo que ela pensava, e surpreendentemente ou não, após falar sobre censura, ela é censurada completamente, então aqui a gente já sabe de uma coisa, existem regras a serem seguidas, eu não concordo com essas regras, vocês não concordam com essas regras, mas elas estão em jogo, você pode achar o maior absurdo do mundo, e são, e todo comunista, socialista, nazista, todo mundo que chegou ao poder de alguma forma de coletivismo, tenta rapidamente controlar o discurso da população. E aí temos as palavras proibidas. É proibido chamar o Lula de ladrão, é proibido chamar o Alexandre de Moraes de censor, é proibido dizer que o STF está nos censurando, é proibido chamar de não sei o que, de não sei o que lá. Mas a gente sabe bem o que é proibido. É proibido dizer o que a esquerda realmente é. É proibido chamá-los do que realmente são. Então qual que é a estratégia aqui? Qual que é o verdadeiro medo deles? É como se fosse uma brincadeirinha de criança. Quem lembra do batatinha frita? Um, dois, três. Toda vez que eles se virarem contra nós, eles vão checar hoje através de inteligência artificial, através de, de pesquisa na sua rede social. Ah, você falou que o Lula é ladrão? Tá que você foi pego. Você vai ser preso de hoje em diante. Então, o que nós temos que fazer? Algo que sempre foi feito em todas essas ditaduras. Não é desafiar as palavras proibidas. Não é seguir as regras. Não é, desculpa, ir contra as regras. Mas justamente, o que, que é possível de falar? Então, a única coisa que eu posso chamar o Lula de honesto? Então, a gente, ao invés de chamar Lula de ladrão, vai chamar o Lula de honestão. Não, o Lula é o cara mais honesto do mundo. Oh, o Lula ladrão, não. O que eu chamo Lula de ladrão são esses extremistas da direita. Eu não, cara. Eu sou um direita light. O Lula é o cara mais honesto do Brasil. Você? Não. E é assim que a gente usa a ironia para vencer esse discurso. Alexandre de Moraes conta com o nosso ódio. Alexandre de Moraes não tem essa careca feia dele? À toa, gente. Não tem essa cara de odiável? À toa. E ele conta com isso. Ele conta com você ali nas redes sociais. Por que você acha que o Flávio Dino colocaram... Um sapão lá para ministro. Hoje ele está falando. Eu estou vendo todas as mensagens de ódio que fazem contra mim. Eu vou perseguir todos vocês. Então a gente tem que levar a mensagem de amor para ele. E aí, gordão amoroso? E aí, grandão? E aí, maravilhosão? E é disso que eles têm medo. Nós vimos toda essa censura derretendo já no nosso passado. E através de ironia em músicas, através de ironia no jornalismo, através de ironia hoje nas nossas redes sociais, nossos blogs, nossos vlogs. Se está proibido falar a verdade, nós seremos irônicos com a mentira. E é isso que nós temos que seguir daqui em diante. Não adianta achar que vamos burlar as regras. A gente já caiu por terra isso antes as pessoas tinham esperança que as forças armadas iriam tomar o poder, ia ter um cabo um soldado, ou que o presidente Bolsonaro ia fazer todo esse trabalho por nós e que nós todos não precisávamos fazer nada a não ser pedir hoje a gente precisa ser dez vezes mais inteligente, inteligente entender que nós estamos sozinhos nessa batalha só que eles não irão vencer porque nós somos muito mais inteligentes do que eles nós somos muito mais preparados do que eles. E esse é o grande medo deles. A gente tirar esse ódio da, ca... da cabeça né, e fazer ela expandir e falar, ah, é. Então a gente não pode falar tais palavras. Então as redes sociais vão ser completamente controladas. Não tenham dúvida. se eles estão agindo assim antes dessa PL 2630, imagina se eles aprovarem esses textos. Aí caiu é a Aí é uma casa de vez. Mas eles contam com que você fica escrevendo nas suas redes sociais que o Lula é ladrão, que o Alexandre de Moraes é corrupto, que esses caras são todos mafiosos, safados, e a gente não vai mais falar isso. De hoje em diante, hum, carequinha maravilhoso do Alexandre de Moraes, o grande moral, Alexandre o moral, o cabeçote mais inteligente do Brasil... Então, temos todos que esfregar a mão nessa careca para ter boa sorte. O Lula, ladrão, não. O Lula é o honestão de hoje em diante. Então, esse é o verdadeiro medo deles. A gente parar de dar murro em ponta de faca, ser pescado igual peixe, como se fosse um otário toda vez que a gente fala uma palavra... Olha lá, chamou o Lula de ladrão, prendam! Então, daqui em diante, a gente tem que virar essa chave. Parar de falar o que realmente é verdade. Não, ele censurou. Não, jamais. Alexandre de Moraes censurar. Ah, não. Ele é um grande democrático. Não é mesmo? <risos> tá bom. Esse jogo vai ficar cada vez mais divertido. Mas pode ter certeza. Que a gente nunca vai desistir. E por último, certo? Nós estamos com nosso nossa décima primeira rifa. Graças a vocês, a décima já foi completada. O sorteio, normalmente, a gente faz nesse final de semana. Então, marquem o sininho aí, esperem para que esse sorteio ocorra. Enquanto isso, você já pode participar da nossa décima primeira rifa. A promoção continue, compre 4, leve 5. Participe se você deseja ganhar mil reais no Pix, tá certo? É disso que eles têm tanto medo, podem ter certeza. O povo tendo livre iniciativa, nós nos ajudando e nós sendo mais inteligentes que eles. Me deem a lista logo do que está proibido falar. Não se preocupa, Alexandre de Moraes. Você é um cara, a gente não vai falar mais nenhuma dessas palavras, tá bom? Meu cara é quem é lindo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.